Como força auxiliar e reserva do Exército e como responsável pelo policiamento rural do Estado de Minas Gerais, a Polícia Militar de Minas Gerais treina os discentes do curso de soldados em provas de orientação no meio rural. Nesses treinamentos, as equipes recebem bússolas, cronômetros e mapas e a partir de um ponto inicial ó, sublinhar para interpretar precisam chegar a um local pré-estabelecido no mapa a hora exata né? na hora exata marcada para a chegada pois o atraso ou adiamento no horário pode comprometer as operações policiais no campo uma avaliação de orientação, o primeiro pelotão foi dividido em quatro grupamentos, né, em quatro equipes, com seis discentes cada um. Cada agrupamento foi avaliado em cinco percursos, sendo que o melhor agrupamento em cada percurso é aquele em que o tempo de chegada no ponto final, mais se aproxima do tempo fornecido pelos organizadores. Sabendo, sabendo que, para a avaliação, foi estabelecido o tempo de 45 minutos para cada um dos cinco percursos, e tendo por base os dados estatísticos, dois quadros, dois quadros grupamentos fornecidos na tabela abaixo, marque a alternativa que apresenta o grupamento que apresentou o melhor resultado na avaliação. Aí está aqui os dados estatísticos dos grupamentos em minutos. Aí ele quer saber o que melhor se aproximou né, da meta, né? do tempo estabelecido na avaliação, que foi o tempo de 45 minutos. Vamos lá. Analisando aqui a questão, de novo, estamos diante de uma questão teórica. Teórica. E para resolver essa questão teórica, técnica R, né? lá no nosso curso você vai aprender tudo isso, ó. Então, de tanto você estudar, revisar e exercitar né, a parte de medidas de posição e medidas de dispersão, né, você já está por dentro ali dos conceitos. Você já sabe os conceitos, né, as definições dessas medidas, porque lá na tabela ele está falando de média, moda e desvio padrão. Então, você já sabe... Que temos aqui duas medidas. Duas medidas de posição. E duas medidas de dispersão. Legal? E para matar essa questão, o que vai ajudar, de fato, é a medida de dispersão. Por quê? A medida de dispersão ela analisa o quanto os dados estão dispersos em relação ao valor estipulado a dispersão então quanto mais dispersos né menos uniforme né menos uniforme menos regular foi aquele grupamento então qual é a jogada aqui você vai olhar o desvio padrão mesmo, porque a média é a mesma, né? E a moda não dá para você, né? Analisar a partir da, da moda, então aonde você vai cair, aqui ó, a sua análise é no desvio padrão. Qual é o bizu? Quanto menor se liga aqui ó, quanto menor o desvio padrão, maior a regularidade regularidade do grupo ou seja, quanto menor o desvio padrão menor a dispersão ou seja, mais né, agrupados estão os valores perto do que foi o valor estipulado então olhando aqui, ó, qual é o menor desvio padrão? é o 1, então o grupamento que apresentou o melhor resultado, ou seja, o grupamento que se aproximou mais do valor estipulado, foi o grupamento 3, então gabarito, letra B de bola.